Bom dia, galerinha. Voltamos. Ouçam. Ah, sentiu o escape? É escape. Vem se um bicho barulhento. Marvel. instalamos o o dois 2 para um GP Carbon um escavamento full ou seja, ele vem completo não vem só a ponteira Melhorou demais a percepção da moto no trânsito. Parece um V8, cara. É, é, é absurdo essa, esse escape. Logo quando eu coloquei, eu tomei um susto da porra. Até fiquei pensando, rapaz, será que eu, eu vou aguentar andar com isso? O pessoal começou a fazer skit sucata, sucata de novo. Ó. Foda. a pista tá estreita os caras ainda ficam colocando o carro na no canto Estou tozinho só pra mostrar o povo que a gente está por aqui, né? Ora, pois seis e cinquenta porra. A gente tava acostumado a pegar 10 aí. 10 da manhã tava indo. Não tinha dias que. 10 da manhã eu tava tomando café. Aí o que acontece com essa mudança de horário? É.. profissionalmente falando questão assim de desempenho, trabalho eu acho que eu tô mais produtivo que é foda, você chega 10 da manhã você faz a besteirinha tipo, você chegou aí até se ambientar começar a mexer em alguma coisa já dá hora do almoço então você não pega nada a sério quer dizer Faz, mas não é a mesma coisa. Enquanto todo mundo tá pegando o sentido inverso, eu vou colocar cá. Então, se chegar a 10 da manhã, é ruim. Porque... Você não consegue produzir muito. No período da manhã. E é aquela coisa, né? você já não faz muita coisa pela manhã... Aí, da hora do almoço, você vai comer. Quando você volta. Tem aquela. Pré-disposição pós-almoço, né? Que todo mundo conhece. Não é nada, nada boa. Então, você só começa a trabalhar de fato lá para as duas da tarde. E é isso, rapaz? Mataram o pão, velho. Pela manhã, chegando às sete... Aí eu chego... Antes eu tomava café em casa... Aí. Sete da manhã a pegada é assim... Saio de casa... Chego no trabalho... Confiro tudo, tudo ok, pronto, e aí, vou tomar um café, leva uma becerinha aqui na mochila, pronto lá, lá tem a tia aqui, faz café para gente, tá, ter acreditei né, não pode faltar café? Aí pronto, de boa. Antes eu tava tomando café em casa. Aí o que acontecia? Eu já saí em cima do horário. Aí não ficava legal. Foi aí, Aba. então o ideal é. Leva sua besteirinha Pra tomar café no trabalho e ganhar tempo Até porque depois que você tá no trabalho Você pode tomar café na paz, tranquilo Você tá lá, cara Então, qualquer emergência É só os caras baterem na copa Te dá um toque e pronto Para de comer e vai lá atender Fácil. O maluco tá com a pressa da porra, velho. Se fudendo todo, ô oh, meu Deus! Ô oh, nego! Tá com pressa, é? Faça as escolhas melhores nos seus caminhos. com o preço que é por dentro não, não, na Samartin não na Samartin tem que ir por fora acho aí ele acalmou do show, porra! Ah, um rompo gostoso. e é foi? Hum, moto. Negócio. Boa, velho! Pintou o capacete, velho. Chegou o outro capacete lá, né? O... O Nex, Aí ué, eu vou tomar coragem agora e pintar o capacete. Pintei o capacete, o, o cinza. Aí primeiro eu dei uma lixada, uma lixa fina. Apliquei três camadas de primer. Depois três camadas de branco. Depois três camadas de verde luminoso Na verdade duas camadas de verde luminoso Que a Titã não deu O trabalho só não ficou melhor Porque Fui cair na conversa De vendedor E como sempre não tem porra nenhuma de nada Eu Perguntei aí Precisa aplicar o verniz, precisa, né? Porque aplicar a tinta ela não, essa tinta já vem com verniz, eu não tá, né? Eu sei menos que ela. Ou deveria ser assim, né? Mas não era. Aí a tinta ficou, ficou frágil. Tanto que enquanto eu colocava a viseira, já risquei o capacete em vários pontos. que acontece a a instalação da viseira, a parte de movimentação dele. Inclusive é esse capacete que eu estou usando. Acho que tudo bem, fica experiência para a próxima. Aí eu comprei um ato de spray preta. E outra de verniz. Vou fazer alguns stencils e aplicar por cima. Qual que é a figura? Em preto. Um negócio bem simples. Vamos ver como é que vai ficar, né? sobre o capacete não lembro quem foi um, um... alguém comentou no, no vídeo do, do, daquele review que eu fiz do capacete do unboxing Aqui, por aquele preço que eu paguei eu pegava logo um AGV cara, vá por mim se você está disposto a dar mil contos em um capacete você não vai comprar AGV porque não é o melhor preço para custo-benefício o que o, o AGV dessa, desse preço oferece, que é aquela linha K3, só é bonito. É, é réplica dos capacetes de Valentino Rossi, são, são lindos. Eu sou apaixonado por aquele 5 continentes. Meu Deus do céu, como eu relutei para não comprar aquele capacete. Viu? Relutei. Mas sim, não vale. É um, um... É um capacete, se me engano, de, de resina injetada. É, alguma coisa assim, não, não lembro muito bem. E o, o que eu comprei, o Nex, ele é... tricomposto. Pô, men, é Kevlar, carbono e fibra de carbono. Pô, se quer comparar? Não dá, né? O Nex é mais barato. A barato não é mais leve. Tá bom. <risos> bom, então resumindo: está disposto a dar mil pontos em um capacete? Vai no next. É excelente. Um o kg, tricomposto. Viseira com suporte de pinlock. Viseira solar. Show de bola, show de bola. Bom, galera, vamos ficando por aqui, chegando ao nosso destino. E na volta a gente grava aí. Valeu? Tchau, tchau.